Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que rompeu esse triângulo aqui para cima ontem. Vou comentar para vocês o que eu estou achando desse movimento e por que, que eu estou aqui agora abrindo posições de short nessas regiões. Então, deixa seu like aí e bora lá para a análise de hoje. Então vamos lá, galera, vamos dar um, uma olhada no Bitcoin aqui, que bateu a casa dos 32.200 dólares ontem aqui na Bitstamp, tá? Vou comentar pra vocês o que eu tô achando aqui desse movimento. Só dois recados importantes antes de iniciar a análise aqui. Se você não assistiu o vídeo do professor Edgar de hoje, tá? Ele postou hoje de manhã, aqui às 6h45 da manhã. É, conselho você a assistir, tá? Inclusive ele apresentou no final aqui a sua tuga, né? Que é a tartaruga dele, conselho você a assistir. Se você gostou também, deixa o like ali no vídeo do professor Edgar. Tá muito bacana as análises dele aí, agradeço muito aí a... A colaboração do professor Edgar aqui com o canal. E também, pessoal, uh, não se esqueça que hoje é o último dia aí do prazo do imposto de renda, tá? Se não me engano, dia 31, eu fiz o meu ontem, então. Não perca o prazo do seu imposto de renda aí, né? Senão o nosso amigo aí libertário, Paulo Guedes, pode bater na casa da sua porta, tá? Então tome cuidado aí, tá bom? Só um recadinho rápido. E também, pessoal, aqui, se vocês quiserem, quem perguntou para mim aí qual é a corretora que eu estou usando nesse momento, é a Bybit, tá, pessoal? Todos usando aqui a Bybit. Inclusive, eles estão dando aqui agora, nesse momento aqui, atualmente até 4.200 dólares de bônus, tá bom? Então, se você quiser aproveitar esses bônus aqui, eu peguei 2.000 dólares de bônus aqui da Bybit e tô aqui agora compartilhando os trades aqui no canal, tá? Então, se você quiser acompanhar aqui os trades ao vivo, pessoal, que eu vou botando minhas ordens aqui, mostrando para vocês o que eu tô fazendo, tá? Com, obviamente, com uma fração pequena aqui, né? Uh, vocês vão poder dar uma olhada aqui nesses trades. Inclusive, tá rodando a live nesse momento aí, tá? Então, participe nessa live aqui agora tem seis pessoas assistindo sabe mas eu estou compartilhando sempre aqui os principais indicadores que eu acho importante e vou aprimorar mais quanto mais gente vai assistindo aqui eu vou estar tá aprimorando então deixe seu like na live também é importante pessoal então vamos dar uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 31.340 dólares né então, galera, o que aconteceu aqui, tá? A gente, bom, tivemos uma, uma, um motivo para essa tendência de alta aqui, né? A gente viu, então, realmente os long short ratio aqui caindo, né? Junto com o open subindo. Inclusive, ontem, né, na live, eu postei aqui, botei uma seta apontando isso aqui, né? A gente viu o long short ratio caindo, o open subindo, tá, galera? O que eu estava esperando aqui para poder avaliar aqui de entrar numa posição, porque já estava um pouco tarde, tá, pessoal? Então, para poder entrar nessa posição de long aqui, eu acabei fechando minhas operações de long e tal, não estava muito, muito né, confiante no mercado ali, mas quando eu vi isso aqui, realmente ficou interessante, só que, só que eu, realmente o Bitcoin estava em região muito ali elevada, eu não, não interessei tanto, tá? Ah, então, mas eu apontei para vocês que a gente tinha, assim, o long short do ratio caindo com o open interest subindo, tá? Então, gera aqui né, combustível para a fogueira aqui do, do Bitcoin, né? Que rompeu para cima, saiu liquidando aqui esses shorts aqui, a gente teve bastante aí venda... A mercado. Opa, o que aconteceu que agora tivemos 43 mil dólares de, de liquidação de longs nesse momento aqui, pessoal, nesse momento aqui. né? Eu estou, inclusive, com uma operação aqui agora, nesse momento aqui na, na, na operação pequena aqui de short na, na, uh, na Bybit aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse momento, porque pode ser uma região que eu tô que ficar de olho para é, operação pequena aqui, tá? Mas, enfim, tive bastante liquidação aqui nesse momento. Vamos ver como acontecer. Tá, é bastante venda aqui uh, a mercado, né não tanto assim, mas enfim, 43 mil... 48 milhões de dólares, meu Deus do céu, hein? Então, o Bitcoin, ele, a gente teve essa tendência aqui, né que foi, né, gerou combustível aqui do Open Interest com Long Short Ratio, tá, pessoal? E é quando a gente começou a ter liquidações aqui, então, desses shorts, né? Liquidamos aqui praticamente 20 milhões, aqui mais de 20 milhões de dólares nessa, nessas regiões aqui acima, tá, galera? Com bastante compra a mercado, tá? Então, a gente teve uh, aqui um delta bem grande de compra, Interessante, tá pessoal? E daí a partir daqui eu comecei a ficar bem interessado. Na verdade, eu tomei, acabei tomando um stop aqui nesse short, tá? acabei tomando um stop pequeno aqui, comecei a abrir algumas operações aqui, tá? E o Bitcoin me surpreendeu, foi buscar aqui a região dos 32.300, tá, pessoal? É, agora eu tô com uma nova operaçãozinha aqui pequena, mas eu acredito que o Bitcoin tem potencial sim, tá? Tem que tomar cuidado com essas regiões aqui, ó, pessoal. Comentei pra vocês sobre isso, ó. A gente tem duas regiões importantes ficar atento, ó. Se a gente puxar aqui Fibonacci desse topo aqui até o fundo, ó a gente pode ver que essa região aqui dos 32.700 é bem importante, tá? Acompanha essa região de 50% de Fibonacci aqui, tá? Pra mim é uma região que eu tô interessado em entrar mais pesado em, em short, tá, pessoal? Já entrou com, já com uma operação pequena aqui de short, mas tô ficando mais interessado em entrar aqui nessas regiões essa aqui, tá? Inclusive, essa região aqui dos 32.700 se a gente pegar aqui uma projeção Fibonacci desse fundo, ó, aqui desse fundo, é, ser é mais ou menos aqui, até esse topo, a gente pode ver que essa região de resistência que o Bitcoin teve dificuldade de romper aqui, ó, a gente pode ver que, se a gente fazer uma projeção Fibonacci, a gente pode ver que o Bitcoin pegaria essa casa aqui próxima dos 32.700, tá? Obviamente, esse, esse fundo aí que tem é embaixo, na verdade, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu ajeitar um pouquinho. Seria isso aqui, ó. A gente teria, então, a casa aqui dos 32.700 também de novo como um alvo Fibonacci aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? Já comecei a abrir aqui operações de short pequenas nessa região, tá? Mas vou entrar mais pesado aqui nesses níveis aqui, tá? Essa é a minha... A minha, o meu plano aqui agora, nesse momento, tá bom? E por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô entrando aqui operação de short? Você tá louco, André? A gente rompeu para cima. Por que que você tá fazendo isso? Então, alguns motivos, né? A gente tem aqui, ó, primeiro alvo desse triângulo aqui, a gente praticamente já bateu, tá? No diário. Até posso puxar o diário que a gente dá uma olhada, ó. A gente pegar o diário aqui, pessoal. Essa projeção aqui desse triângulo, ó, a gente praticamente já bateu, tá? Então, pegando aqui, então, projetando aqui esse alvo, a gente praticamente bateu aqui esse alvo desse triângulo, tá? Esse é o primeiro motivo... Uh, também, galera, aqui que eu acho importantíssimo, que eu quero comentar para vocês, ó, a gente tem... Uh, falei exclusivo ontem no Telegram, tá? Quem não participou, do Telegram, não tá no Telegram, tem um canal de alertas também, todos os links aqui abaixo. Quando eu não posto análise aqui no, no, no YouTube, eu tô sempre postando alguma, alguma coisa que eu tô de olho no gráfico, enfim, tá? Então, sempre, sempre que eu acho algo importante, eu vou estar postando ali, pessoal. Tá, eu comentei para vocês que a SP500, a gente tem uma, uma chance grande de a SP500 estar retraindo, eu, e é exatamente o que tá acontecendo, ó, a gente tá, tem um gap aqui na SPX. Tá? Nessa região aqui, nessa região de, inclusive, uma região que teve bastante resistência, tá? Então, a gente tem que testar, na minha opinião, aqui essa, essa faixa aqui dos 4.074 pontos aqui, tá? para SP500, tá, pessoal? Ah, e ainda a gente tem aqui para Além desse gap aqui na, na SPX, a gente também tem o índice do dólar fazendo aqui uma divergência bullish, tá, pessoal? Então, as divergências bullish aqui no RSI, tá? Então, a gente vem aqui fazendo fundos descendentes aqui com um dos ascendentes aqui no RSI, tá bom? Então, a gente tem aqui realmente essas divergências que me levam a crer que a gente está aqui próximo de reverter aqui essa tendência de baixa aqui do início do dólar, tá bom? Então, para mim, no curto prazo, né, isso me deixou interessado aí a, a buscar é, né, a operação de short o Bitcoin, tá? Vou estar tá acrementando esses shorts até a região dos 32.700, tá bom, pessoal? Uh, e... Também aqui a gente tem no, na, na CME do Bitcoin, pessoal, a gente tem um gapzinho aqui nessa região próxima dos 27 mil dólares, 27 mil e... 27.700 aqui, ó tá? No gráfico de 4 horas, tem um gapzinho aqui também que ficou aberto aqui na CME, tá? Então, tome cuidado, esses gaps aqui tendem a fechar, tá? E a gente, de quebra, tem aí também bastante liquidez abaixo aqui pro Bitcoin, tá bom? Até a região aqui, na verdade, a região dos 27.180 dólares, 162 aqui, tá a gente tem... Uh, aqui na BitMEX pontos de liquidação, tá? Eu vou fazer um tutorial no canal sobre isso, então apoia o canal aí, deixa aquele de like. Vou fazer um mini curso aqui sobre todos os indicadores da Reblock, tá, para vocês aí, para ajudar a galera. E também, pessoal, aqui na Binance a gente também aqui tem um delta muito grande de pool de liquidação, Aqui para baixo na né? liquidação de longs, tá bom? Então, isso tá me deixando assim, uh, interessado em buscar operações de short para o Bitcoin e é o que eu tô fazendo exatamente aqui agora, nesse momento, aqui na Bybit, tá pessoal? Então, vou estar tá aqui com essas operações abrindo até a próxima região dos uh, 29.400, pelo menos, tá? Que eu tô de olho aqui para poder fechar essas operações. Tá, mas vou avaliar, pessoal. Vou avaliando aqui, vou avisando vocês aqui no Telegram o que está que acontecendo, tá bom? Nesse momento aqui, estou buscando essa operação de short. Não estou comprando Bitcoin, tá? A gente está próximo de bater uma, uma resistências importantes. E com o mercado aí, SP500, índice de dólar, esses gaps rodando aí, pool de liquidação, eu estou interessado em buscar operações de short, tá bom? É mais arriscado aí? É sim, a gente está contra aqui uma, uma, essa subida do Bitcoin aqui. Mas, pessoal, a gente não saiu ainda de uma... De uma... A gente pode sim começar a lateralizar aqui bastante, conforme eu falei para vocês, tá? E eu vou estar mais interessado em buscar realmente operações de short pesada na faixa dos 34, 35 mil dólares, tá bom? Que é onde, inclusive, a gente tem gaps aqui da CME aqui bem altos aqui na região, até a região aqui dos 35.700 a gente tem uns gaps bem grandes aqui da CME, pessoal. Aqui, a partir daqui, assim eu vou ficar interessado em entrar pesado em short bom inclusive aqui se não me engano é uma região de, de 68 aqui tá puxando desse último topo tá ver aqui foi aqui deixa eu só, só para não confundir acho que foi esse último topo aqui né Então se não me engano aqui próximo a gente vai ter regiões de 68 aqui ó para o Bitcoin tá então a partir daqui vou estar tá interessado em buscar operações de short tá pessoal até aqui a casa dos 35.700 se o Bitcoin pegar tá então é isso galera, basicamente o que eu tenho para vocês é isso aí para o Bitcoin que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Não deixe de acompanhar então aqui a live, deixa seu, seu like aí para a gente ficar juntos aí nessa live. vou ter sempre comentando alguma coisa que é importante, também tem um grupo, o grupo Telegram, tá? E a gente vai estar sempre de olho aí no mercado, beleza galera? Então deixa aquele like para apoiar se você não deixou, se inscreve no canal e a gente se vê aí mais tarde aí para outra análise em breve. Um abraço galera!